Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar o estúdio de criação na nova versão do Facebook, beleza? Bom, então partindo da, do seu perfil no Facebook, você é logado já no seu perfil, óbvio. No lado esquerdo você tem aqui os atalhos, né? E entre os atalhos você vai procurar, se você tiver mais de uma página do Facebook, você procura qual página você quer trabalhar. Eu vou aqui em ver mais para buscar a página Clique Logista. Tá? entrando na sua página também do lado esquerdo você tem aqui todas as ferramentas e os recursos que você já tinha lá na, na outra versão do Facebook clássico, né? Tem aqui também na versão nova do Facebook, do Facebook novo, e aqui nós vamos utilizar aqui é o estúdio de criação. Então do lado esquerdo você seleciona aqui uh, o item estúdio de criação e através Desse local, agora o Facebook te dá a opção de você fazer publicações tanto no, na tua página de Facebook como no Instagram, que está linkado à tua página de Facebook. Você consegue programar, inclusive, uh, as publicações para que entrem, entrem simultaneamente nas duas, nos dois, nas duas redes sociais. Eu vou fazer uma programação, vou te mostrar como que faz aqui uma criação de uma publicação simples que vai entrar no, no Instagram e também no Facebook então aqui do lado esquerdo superior você clica lá em primeiro você escolhe né lá na barra na barra superior entre estar no Facebook ou no Instagram Então você escolhe estar no Instagram aí lá na, no canto superior esquerdo você clica lá em criar publicação aí clica aqui em feed de notícia você publicar uma, uma arte. Escolhe qual é o Facebook, o Instagram que você quer utilizar, se você tiver mais de um Instagram logado na sua página. Aqui você vai escrever é, a, a publicação normal, o texto da sua publicação, tá vamos só dar um exemplo aqui, e aqui você adiciona o conteúdo, aqui então, embaixo tá? você vai é, escolher um conteúdo que vai estar tá nos seus arquivos do seu computador, né? Ou na própria página do Facebook. No caso aqui, nós vamos utilizar o um arquivo no computador. Isso tudo que eu estou fazendo aqui é pelo desktop, tá, pessoal? Não tem como você fazer isso pelo, pelo celular. Vou pegar uma imagem aleatória aqui. Ok? Aqui você consegue rediagramar o tamanho da imagem, né? É, você faz uma edição prévia do que você quer aqui, para conseguir... É adequar aí ao formato, ao tamanho da publicação que você queira fazer, modifica, salva okay? e feito já uh, colocados os, os emojis, né? o, o, a imagem que você quer, o formato que você quer de imagem, você vai lá embaixo e aqui tem a opção publicar ou programar, então você pode publicar direto ou você pode programar. Mas antes disso, é ideal que você selecione aqui, ó, essa caixinha aqui, ó, publicar no Facebook. Então, quando você clica aqui, ó, você vai ter a opção de programar também a entrada no Facebook, é, ou fazer a publicação automática. Aqui a gente vai deixar ele publicar agora, né? porém, aqui na, na, na publicação de fato do Instagram, nós vamos colocá-la como se ela tivesse programada. Eu vou programar para hoje mesmo. Tem que ser sempre 10 minutos além né, do, do tempo que você está programado. Então agora são 16h30. Eu vou colocar para as é, 16h45. É só clicar aqui em programar. Pronto, está programada a sua publicação para entrar, entrar tanto no Instagram como no, na sua página do Facebook automaticamente, beleza? Qualquer dúvida é só me chamar no direct do Insta, no Messenger do Facebook ou através do nosso WhatsApp. Também pode comentar aqui no canal do Clique Logista no YouTube. Já aproveita, se inscreve, dá um joinha e acompanhe todo o nosso conteúdo aqui no canal Clique Logista no YouTube. Valeu, até a próxima! Mama, <laughs> mama,